Olá, eu sou a Maria e a vosso pedido vou vos dar ideias de fotos que vocês podem tirar no jardim. Por isso, se vocês quiserem saber que 10 ideias é que eu tenho para vocês, que fotos é que eu tirei, é só continuar a assistir e espero que gostem. Vocês já viram várias fotos com espelho no jardim. Aliás, num dos meus últimos vídeos eu tirei fotos com espelho no meu quarto, no meu jardim. Por isso, se vocês quiserem mais algumas ideias e também dicas de poses, vou deixar esse link na descrição e também a passar aqui no cartão. Mas estes são alguns resultados com um espelho grande, utilizando apenas o telemóvel para tirar as fotos. Mas a verdade é que vocês não precisam de utilizar um espelho gigante para ter fotos super bonitas, principalmente se esse jardim não for em vossa casa. Por isso vocês podem utilizar um espelho mais pequeno e fazer uma foto ao poste, por exemplo colocando o espelho sobre a relva e dessa forma vocês conseguem apanhar a relva como fundo e dentro do espelho vocês vão ver plantas e céu e dá um efeito muito muito bonito na foto. Vocês também podem apontar esse espelho para vocês e ficam com um fundo diferente e com vocês dentro do espelho. E dessa forma vocês conseguem também criar uma foto incrível. Por isso, vejam os espelhos que têm por casa e sejam criativos. E eu já tirei várias fotos desta forma porque são das minhas preferidas. Só precisando colocar a vossa câmera perto de vocês, sentarem-se na relva e tirar algumas fotos. Se quiserem ideias para poses sentadas, não se esqueçam de ver o meu vídeo onde eu falo sobre isto e até vos mostro exemplos sentados na relva porque é das fotos que eu mais gosto de tirar. Por isso vou passar aqui um cartão também e vou deixar o link na descrição. Estas são algumas das fotos que podem resultar desta ideia para a foto e eu gosto muito, muito, muito. A terceira ideia são flores como fundo e se vocês estiverem num parque, num jardim público, de certeza que estão rodeados de plantas, de árvores, de flores, um mundo de cor. E embora tenha imensas plantas no meu jardim, o único sítio que tem mais cor é esta buganvília e durante meses tentei tirar a foto perfeita com a buganvília no fundo mas nunca consegui fazer isso porque nunca estava posicionada no melhor sítio principalmente porque nesse sítio havia muitas, muitas abelhas o que me dificultava um bocadinho o processo por isso quando eu estava a gravar este vídeo para vocês a tentar arranjar forma de tirar fotos com flores no fundo eu lembrei-me que podia ir buscar uma cadeira e colocar-me ao nível da buganvília e dessa forma resultaram estas fotos provavelmente vocês não precisam fazer o mesmo, porque sempre que eu estou num espaço público e quero ficar no nível das flores, subo a algum banco ou coloco a câmera num nível mais baixo apontar para cima, apontar para mim e depois o resto do processo é bastante simples, é só fazer algumas poses e vejam como eu estou aqui a fazer poses dos pés à cabeça estou a fazer de pés para dar mais ângulo ao resto do meu corpo mesmo não estando a aparecer na foto, mas no resultado fica perfeito, acreditem e aqui tenho mais uma ideia bónus, utilizando a cadeira, mas agora de forma normal, apenas sentando-se nela. Também dá uma foto bastante engraçada, se vocês levarem para um jardim público um banco de piquenique, uma cadeira, podem recriar essa ideia também. A quarta ideia é foto deitada na relva e se vocês tiverem alguém com vocês, é importante que vocês peçam ajuda porque essa foto é bastante difícil de recriar sozinha, mas eu tentei. O que eu fiz foi colocar o tripé na maior altura possível e coloquei a câmera a apontar para o chão e tirei muitas, muitas, muitas, muitas fotos até acertar, mas até gostei do resultado final. Ok, ir ao jardim e não tirar fotos às flores devia ser proibido, existem plantas tão bonitas como flores são bonitas, por um bocadinho, aproveitem o espaço, aproveitem o tempo, observem e tirem algumas fotos. Já agora, se vocês encontrarem algumas dessas flores caídas no chão, podem aproveitar e colocar essa flor no vosso cabelo, que dá uma foto super super querida. Se eu conseguir tirar fotos com o céu e com plantas, sou a pessoa mais feliz do mundo. Para esta foto utilizei o meu telemóvel com a câmera frontal e coloquei o telemóvel mais ou menos ao nível da minha barriga mas a apontar ligeiramente para cima. O que isso faz é conseguir-me apanhar a mim, à buganvilha e também ao céu. Por isso eu utilizei o modo de gesto para ativar o temporizador e o que isso significa é simplesmente abrir a minha mão e ele liga-me o temporizador de 2 segundos e tira-me uma foto. Mas vocês podem pedir ao Google para tirar uma selfie. Só precisam de ativar o OK Google e dizer algo como, ok Google, take a selfie, ok Google, take a photo. E assim não precisam de usar as mãos, nem tocar no telemóvel para tirar uma foto incrível. Se não conseguirem tirar fotos com o céu, envolvam-se no ambiente, colocando-se à frente de um arbusto ou de uma árvore e assim não há mais nada tirando vocês e o vosso espaço. E dá fotos bonitas como estas que eu gostei muito do resultado final. Das melhores coisas de passar uma tarde num jardim é poder relaxar, ler um livro, comer um snack e vocês podem registrar esse momento com o vosso telemóvel. Se tu quiseres aparecer na foto, só precisas pedir a alguém para tirar a foto ou usar o mesmo método que eu usei na foto deitada, que é colocar o tripé no modo mais alto possível e usar o telemóvel ou usar uma câmera para tirar umas fotos. E o resultado foi este. Eu tenho a sorte de ter bancos de jardim em minha casa e adoro este espaço. É muito pesquinho, dá para almoçar, lanchar, trabalhar e estudar as minhas redes sociais. Como é um dos meus sítios preferidos, estou sempre a tentar arranjar novas oportunidades de tirar algumas fotos ali. Se vocês estiverem num jardim público, também vão encontrar uns banquinhos bastante parecidos com este. Por isso, sentem-se lá, relaxem, leiam um livro e aproveitem também para tirar algumas fotos. Para esta foto, vocês precisam de observar o ambiente, parem atentos o máximo possível porque vamos fotografar a vida do jardim. Aproveitei que existiam imensas abelhas perto da lavanda no meu jardim e fiquei uns minutos a observá-las com distância e a tirar algumas fotos e adorei o resultado. Qual foi a vossa foto preferida? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês quiserem mais, não se esqueçam de subscrever e ativar a notificação para saberem sempre que eu publicar um novo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo vou-vos explicar porque é que vocês podem estar a perder seguidores nas várias redes sociais e mostrar-vos uma boa forma de vocês criarem novas ideias, inovarem o vosso conteúdo e ganharem novos seguidores. Espero que vocês tenham gostado e vemos no domingo. Tchau!